mais um vídeo de else o último vídeo ó você não pausa esse vídeo agora e ver os vídeos anteriores vai Pe... procura um vídeo que tá escrito Elseworld gameplay que lá vai ter esse else só que segunda classe e agora tô terceira classe com mais Tria, gente e agora o jogo tá PTBR. Significa português. Brasil. Então, dá pra vocês ver aí. Usamos os bichos. Mesmo das coisas. Player, é Elin. Aí. Tô 99. Já tava, tá, viu no último né, não lembro faz dias que não não vi aquele vídeo faz dias que eu fiz aquele vídeo e já dá o like se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo quase um dia por semana, não é todas toda essa semana que eu tô gravando um vídeo Esse, esse mapa aqui é o Fontes Termais Fantagólicas. Fantagólicas. Fantagólicas. Tá. E, a gente fazer rapidão esse, dá para nós entrar no mapa de entradas flamejantes no vulcão. Se vocês fizerem vídeo de Minecraft ou outro jogo, mantém. Ah, aproveitando pra falar também sobre os jogos, uh, o link desse jogo tá na descrição. Então, se você tá no PC, jogou é pra PC, você vai poder jogar. Se você conseguir lá com tudo. Procura um vídeo aí no YouTube. E eu tô com meu primo. E aí, salve galera. E tá aí, aí. Procure na Wikipedia. Tudinho. Sobre o Sword. Sobre o Wine. E eu tô na terceira. Antes eu tava na classe. Segunda. Segunda classe, Transcendência. Com a classe Lorde. E agora eu tô com o Cavaleiro Imperial, que é a classe dele Cavaleiro. Se vocês quiserem, eu mostro todos os personagens do jogo pra vocês. Eu não tenho todos os personagens do jogo criados, terceira classe, mas eu posso mostrar pra vocês e, e ler a história deles pra vocês. Mas tem que deixar nos comentários, senão não falo. Tá... Ah, deixem o like pra eu continuar gravando esses vídeos beleza e se inscrevem se inscrevam no canal Tô quase saber mais falar pronto já acabamos a gente tá muito forte Eu vou mostrar para vocês esse é meu power e é aquela é minha defesa posso na, bem no momento exato que vocês conseguem ver Aí, agora a gente vai para o... a entrada florescente do okay. O cara peidou. Fala qual é o nome do mapa aí. entrada é do vulcão Isso aí. Esse é o nome do mapa. está jogando. Essa aqui que né, está ajudando, ela vai treinar gente, né? Sei? Eu não sei direito a história, a é. vai Então, gente, procurem o um anime português aí, que tem uns caras que dubla, tentar dublar aí o um anime, para vocês entenderem mais um pouquinho sobre o jogo. Mas eu não vou colocar na descrição, vocês vão ter que procurar, é o SWORD ANIME Dublagem PT-BR. Vocês acham lá? Até o terceiro episódio. Primeiro ao terceiro episódio. Aqui nós vamos matar rapidão. Como eu disse lá, que nós estamos tá bem forte Até o meu primo aí. Mesmo segunda classe, está bem forte. aí Meu Deus. Tô tomando pouquíssimo dano. Não veio pote ainda. Eu não lembro. Não sei que eu é aparto. Estou tô... gravando aqui. Tá. Vamos aqui. Meteoro. Estamos chegando no botão né? Périco. disse que sim. Ainda estamos chegando. Ele conhece mais o sorteio, mas eu não é mais o Já limpamos tudo bem, rápido Muito... Desce, desce, desce, desce, desce. Uh, Algum dia Eu vou gravar vídeo sobre essa barra Embaixo da minha mão Essa barra vermelha e azul Que eu trocando toda hora Aí, ó, a moça que estava nos ajudando A gente vai voltar contra ela Ela que estava na capinha, aí, ó matar bicho e vai chegar pelo menos a mana aí vou usar esse aqui bom gente esse foi o vídeo espero que tenham gostado mais uma vez eu vou mostrar aí ó power defesa então esse foi o vídeo espero que tenham gostado e